Eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você curtiu o tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E eu quero saber uma coisa de você: se você está preparado para assistir esse vídeo. Sério, esse vídeo está muito legal e se você está preparado, vem comigo. Vamos falar de amor. Gente, o negócio é o seguinte estudar sobre o amor eu percebi que a gente não aprende sobre o amor a gente não aprende todas as áreas possíveis e imagináveis dessa vida tem cursos pra gente fazer mas sobre o amor não tem um curso especificamente Tu nunca vai ver tipo escola de amor aprenda a amar isso não existe eu percebi que as pessoas não sabem muito sobre o amor e é por isso que a gente quebra tanto a cara, cara. Que tanto tá cara, cara. Porque ninguém ensina. A gente vai aprendendo aqui, ó. Levando porrada. Desculpa o palavrão. Será que pode? Porrada é palavrão? Porrada é palavrão, YouTube? A gente vai aprendendo conforme a gente vai passando por aquelas situações. Claro, né? Que ajudaria muito se a gente visse as pessoas passando pelas situações e a gente já aprendesse. Mas não é assim que funciona. A gente sabe que a gente só aprende mesmo é quando é com a gente se você esperto o suficiente só de olhar alguém passar pela situação você já pode aprender mas quando se trata de amor quando se trata de paixão de sentimentos normalmente a gente fica meio burro porque porque quem tá agindo é aqui ó né a cabecinha eu, o cérebro igual eu falei naquele meu vídeo que eu falo do cérebro apaixonado é, é o cérebro muito. Ele fica muito bobinho, então ele não consegue ajudar a gente nessas horas, né? Enfim, o amor nada mais é do que do que a evolução da paixão, né? Quando a gente olha a pessoa, dá aquele nervoso, desperta aquela coisa enlouquecida, tu fica cego pela pessoa, não enxerga os defeitos dela, acha que ela é a última pessoa maravilhosa do mundo, só que é ela, só que é ela, só que é ela. Paixão, você tá apaixonado passa um tempo esse sentimento ele evolui a gente pode dizer assim evolui e tu começa o que a ver a pessoa como ela realmente é aí tu começa a enxergar vários defeitinhos e o que que acontece vem os defeitos ou tu termina e pensa, meu Deus, eu tava cega, eu tava cego, o que, que aconteceu, cara? Não quero mais, falou. Ou, mesmo tu vendo vários defeitos da pessoa, tu vai querer permanecer ao lado dela, tu vai querer continuar com ela, tu vai querer pedir ela em namoro ou namorar com ela para depois, né, querer casar ou viver junto. Enfim. Isso é o amor. Só que o romantismo, ele traz pra gente que a gente tem que admirar e amar todas as características e todos os defeitos do outro, do teu parceiro ou então da pessoa que tu tá interessada, enfim. E isso não é real. Que nem eu falei, na fase da paixão a gente fica cego e a gente de verdade não enxerga os defeitos da pessoa. Mas depois, tu vai enxergando todos os defeitos e não existe essa perfeição. Não existe tu levar um relacionamento pra frente sem discutir determinados aspectos desse relacionamento ou da pessoa. Tu começa a viver situações e ver defeitos na pessoa, porque todo mundo tem defeitos, e é saudável sim conversar, é saudável sim claro, né, de uma forma delicada você não vai chegar tipo, ah, tu é assim então tchau, não, é conversar é saudável sim. Todos os filmes de Hollywood têm a moça e tem o moço e eles se conhecem e no máximo eles fazem uma misturinha ali de, de classe social, né, para as pessoas se identificarem. No máximo eles fazem isso, mas no final das contas, eles se amam e eles vão ser felizes para sempre. Isso não existe. Só para te lembrar. Ai, Tata, mas eu conheço uma história do meu avô, da minha avó, ou do não sei quem, que foi assim, Tata. Tu tá falando altas merda Meu pai e minha mãe em casa, eles se amam como se não houvesse amanhã. Minha mãe não vê defeitos do meu pai, meu pai não vê defeitos da minha mãe. Eles são maravilhosos. Eles têm 50 anos de. Eu oh, exagerei, né? Eles têm 30 anos de casados e, e é assim, ó, um mar de rosas. O relacionamento deles nunca teve uma discussão. O relacionamento deles nunca. No... Tá, tá tá tá tá tá. Vocês contam ou eu conto? Não existe, não existe isso, gente. Se tu tá aí apaixonado por alguém idealizando que aquela pessoa vai ser a Pessoa incrível que tu tá delizando agora, porque tu tá apaixonado. Pro resto da tua vida, eu vim aqui te dar a notícia que não vai, tá? Depois de uns anos passa. Depois de uns anos, tu vai convivendo com a pessoa, tu vai vendo as qualidades, os defeitos, as manias dela. E aquilo ali, e esse sentimento aí, que é, que é um fogarel que tá no teu coração, vai acalmando. Vai acalmando. Isso é bom, isso é lindo, porque quando acalma esse fogo, nasce a flor do amor. Ela não consegue brotar ali no meio do fogo. Quando ele apaga, vai nascer a flor e, aqui, e aí acontece aquilo que eu falei, né? Mesmo enxergando todos os defeitos tudo, tu escolhe permanecer do lado da pessoa. Isso é amor, porque além de tu querer estar tá feliz, tu quer ver a pessoa feliz. Aí o romantismo traz pra gente que o casamento vai ter esse fogo da paixão todos os dias, durante 50, 60, 30, 10, sei lá, 5 anos. Não vai. O casamento inicialmente era o quê? Era um acordo entre duas famílias que assinava o contrato e dizia: Ó, oh, minha filha vai casar com o teu filho. Por motivos de queremos trocar terras, queremos trocar bens e queremos fazer essas duas famílias é, permanecerem unidas nos trâmites da sociedade tudo mais. Foi assim que surgiu o casamento. Por isso que até hoje é um contrato. Tu vai lá e tu assina um contrato. Nada mais do que isso, sabe? Tu te apaixonar por alguém, amar essa pessoa e viver com ela pro resto da vida existe. É claro que existe. Isso é o amor com altos e baixos, com brigas, discussões e, e términos e voltas e perrengue do dia a dia na criação dos filhos e divergência de opiniões e com tudo isso incluído, existe, é claro que existe, é assim que os casamentos sobrevivem. Tem fases e fases, tem altos e baixos, é assim que acontece, não existe aquele casamento que tu vai lá, se apaixona, casa e é um mar de rosas pro resto da vida.